Joy is para mais um videozinho E desta vez, manos, é um videozinho de CSGO competitivo aqui no mapa Mirage, manos. Ya, yeah. eu comecei agora um bocadinho mais tarde porque estava yeah, a falar aí com a minha mãe, portanto não ia começar assim o vídeo. na parte. Sarda. Lá está parte. Low, um cara, cara, low, very low. Vamos bem, mas pronto, manos. É isso, estamos aqui no mapa Mirage. Eu ainda estou GOLD 2, como vocês podem ver. Graças a Deus que ainda estou GOLD 2. Mas pronto, vamos lá ver como é que vai correr este jogo. Em princípio, nós vamos ganhar, porque eu sou aquele prozão que vai ganhar tudo. E não, estou a brincar. Eu agora vou ali rachar as rampas e já volto, está bem? Não, estou a brincar, manos. Eu vou rachar ali as rampas, vamos ver se vou matar muitos gajos. Esta é a UFB tal tá linda mesmo. Uh, vamos lá, eu perdi as minhas skins quase todas, manos. É verdade. Não, não vou rachar rampas, já está aí. Yeah. Nice! Sir. I think one is palace. Nice mate. One more pal. Palace, palace, palace. Mas pronto, eu ouvi este gajo, manos. Portanto, eles aposto vão dizer que eu já sou cheater. Já. Olha, um deles já. Não, não deu nada. Não, não, saiu do jogo, saiu do jogo, um deles. saiu do jogo. Let's go, guys. E do very noise, what the fuck. I'm hacking to YouTube, so I'm not cheating. Ramps, ramps, bomb down, deploying I think Gonna it. Oh my god, they are seeing that I have a good life But man, game is a bit easy, 7 isto todos os dois está muito S para mim. Esqueci-me de comprar ali uma nave, portanto. Yeah. Smoke! Ya. Daqui vai ter que ser Tech9. No one aí? não Pai, ninguém está a falar da minha equipa. Tu chamo-me cá... One, one. Com a flashback. Estou a travar um bocadinho oh, bomba estou Estou a travar um bocadinho, mano Falas... Minus 70 smoke. How much? 70 Minus. Ok, it's Palace, the last. Palace. Okay, joguei aqui mal a minha primeira kill, a minha dead, a minha primeira dead no jogo. Onda left. Pá, estamos a jogar bem bem, mas também é mapa CT, portanto eu não sei como é que vou reagir a ter. Eu ando a jogar tot, eu todos a falar, sei, vocês viram ali no início já e eu, pá, sou mani Ando a jogar bem, bem mesmo, é que ele também foi de P90 portanto 8 kills em 3 rondas é muito bom Portanto eu estou a travar aqui um bocado Estou a travar aqui um bocado manos peço desculpa Até puxava a dar double mano, não quero Estou bem em fogo assim coisa Vou só dar aqui um cortinho, manos para ver se fica direito Bem pessoal já estamos de volta aqui e estamos na mesma ronda ainda, peço desculpa por esse cortezinho já era é só para ver se estava direito Nice B? Acho que é B oh. uh, One kitchen bem, esta ronda vai ser deles, não vai mal Car Car uh, Kitchen AVP Kitchen Diffuse, defuse, defuse Stay, stay Nice, nice, GG GG Pá, final foi nossa Oh my god, they are so noobs Let's go Vamos lá mano, estamos a jogar bem Ali em primeira ainda ali 8 killzinhos em, em 5 não 5 rondas sim 8 kg, nada mal siga Let's have a light Eu vou ver ali as rampas IC Ramps protect me from Palace please, orange. One Rams Policy policy. One is uh, was on ramp, so yeah. One mid going one ramp. Shut up. Shut up. Uh, one 10 HP on me less is 10 HP. One A, A. One A. Como conectar to One top mid, on left. Ten HP. Tá, tá bem, então, mas vocês entendem. Yeah, there on left. Left, left. Window. Window. Nice. Go pistol, the last is low. Deixa sure. ver. Yeah, I took 83 Pá, estamos a jogar bem bem, vamos ver se neste vídeo fazemos aqui um 16-0 Isso era bem bacano Pá, vamos lá manches, bonita skin que este gajo tem Por acaso mudei de CZ para 5-7 Ele está tá a mesma sorra, pois a save Eu podia ter feito aqui uma colatra manos Mas pronto Vamos lá, vamos lá manos Este jogo faz já nada mal que está bem primeira ali 9 kills tipo swag 3 deads, 0 assists Vamos lá manos Estamos a jogar Tótil, só dizer assim, é assim Pá, estamos a jogar mesmo bué Bom, Agora é só continuar assim. 6-0 Nada mal Eu nem aqueci manos Ti fiz o aquecimento mas não aqueci em termos de jogos Nice, mate Where? Flash? Flash. Ei, sorry Mal jogado da minha parte Where, where? Blow Vou mais é para o é? B It's B, come on Aparts? Let's... parts. I said parts. What the fuck were you doing, Orange? One kitchen. Kitchen, behind! What the fuck, Orange? Pah, these guys seem to be bad. We're not going to win 16-0 because of this guy. Man, what's your rank? It's like... Win. I think you are silver, all that stuff, because you... Não. Can you drop me M, uh, M4 please? Dropas as M4, man um soco no cu M4 orange please Nossa até errei -te Há um, há um, há um por favor Seja não há 4, drop, thanks We are out of here. Fogo, vamos ver Se eu me dou bem aqui com uma M4, Fala Palace e aí, Ui, bem, bem jogada minha... Hey, really? I killed them and you took the... Hey, hey, hey, hey, hey Hey we, we... We, we, we, we, Pá, estou a jogar bem, mano desculpem lá, digam o que vocês quiserem Bota, tá, deixa -me a Mega Like, mano olha, os gajos já estão -se a se render, man Este jogo está a ser top Bora lá Don't do it Tá, Ta estamos a jogar mesmo boi bem Eles não vão ter chance nenhuma de nos ganhar Apesar da nossa equipa não estar tá falando Nós estamos a jogar mesmo muito bem Pá, tenho muito a dizer Flashpite Tem Flashpite Bernade Nice One Palace Joguei bem mal aqui mal. Nice, One Palace mal. Ah, Left Palace, Alpha HP Ei, joguei bem mal agora Tava a olhar para o mapa Alpha tava... HP Vai matar o que... Oh no, no. Is palace Pá, bem jogado mano, nós, nós vamos jogar todo eu, eu acho que eles vão dar aqui a surrender, certeza Can you drop me AK, please mate? Ear blue Thanks Vamos lá a jogar bem bem. Vamos ver se eu subo para gol 3. Impressivo neste estudo não devo subir, mas pronto. Digam-me o que é que acham também da thumbnail se cortem Sou eu que ando a fazer os designs do canal, menos em termos de banner isso não sou eu, claro. Não sei fazer. Sei fazer, mas tipo. Não é.. Como eu tenho que é pegar na minha cara e fazer um boneco. Two days, this guy. I think he's on Tetris. I don't know. No, Grenade out. Smoke. Okay, man, just have a rez. One middle. vamos a jogar boé bem, só tenho a dizer isso, só tenho a dizer que isto está a ser boé fácil Pá, é vida, às vezes jogamos mal como foi no inferno, outras vezes jogamos bem como eu estou a jogar hoje É vida manos, é assim que se joga Temos de ter sorte e às vezes azar, não é? Vamos lá manos, vamos lá, vamos lá, dar aqui um 16-1 pelo menos a estes gajos. Ali o primeiro deles ainda está a jogar mais ou menos Esta equipa deles também está a jogar um bocado só só tá? Temos aquele último que está mesmo. Ai não, eu estou a olhar para a minha equipa. O penúltimo Deploy deles flashbang. está uma shot. No one palace. Really nice. Ok, este jogo vai ser bem estranho porque eles estão a dar até para uns aos outros Let's see this you have eles estão a dar até para uns aos outros Ainda vão ser todos banidos Que jogo estranho mesmo mano, Eu sei que está a ser mesmo estranho porque eu estou já jogar tótil mesmo mano Só, Olha, estou ali em primeiro, mas não estou muito... Ai, mas o nosso laranja está mesmo... E Orange is very bad Look at this My gone It's a boss down <laughs> smoke Two minutes Okay, going short Nice mate What the fuck? Really orange? What the fuck mate? Oh, hey, oh my god o Orange in é game empat. Orange suck a lot. Oh my god. Man, Orange was looking to the terrorist and don't kill him. What the fuck? Pá, eu estava com o Lorenzo estava na linha a cobrir. Não, mano, estava atrás de mim a mandar-me teiro. Eu fiquei tipo, what the fuck, nigga? Ai, o laranja está mesmo um pato. Eu quero o Kikar Laranja porque ele não merece esta vitória. Nice. Ui, este gajo joga bem. Petri. Nice, Ramps. Paulos. these fellas go there green what the fuck is orange doing i'm right i'm right go there don't kill don't kill don't kill come on nice. Joguei mal ali mas pronto, Obrigado. ele naifou é o que ele quis naifar é Doutor Easy my friends, easy Pá, estamos a jogar bem bem manos. what the fuck, a... que jogo estranho mesmo 11-2, 11-2, meu deus ah, nem comento E agora virávamos T e levávamos um rei para do caralho Como é que se chama -o lá mesmo? qualquer coisa says yes, is don't he, he isn't playing come on oh. nice grenade nice. out. one palace aí ah, eu yes, todo nice nice Terror terrorists uma cominchi dragan a minha segunda diga preferida A minha é Blaze como saiu naquele vídeo Manos do top 5 no CSGO Quem está a ver este vídeo e não viu o último papo Passe lá que o vídeo ficou altamente Desde ah, deixar mega like no último vídeo Não é que eu, chegar aos 35 likes Faço mais vídeos daqueles então, bom, Portanto bora lá mas Estamos aqui com meus Comixos Dragon Ui, pensava que tinha sido eu, mandei a tarda. Real? Um tetris. Sandwich, talvez. Nice. Ok, os gaios já estão a trolar. Tanto GG para nós. Pa, olha este eagle. Bang. Knife, knife Knife, knife, knife Tchungu Ah fuck, ah, fuck. Nice mate Pá, good off man, isto está mesmo estranho, eu tenho 18 kills, 18 não 6 estou a jogar bem Tenho o triplo das kills das deaths Vou, acho que é aqui mesmo, pelos raízes. Well Let's go, guys. Até vou puxar eagle. I push with desert eagle. Come on. Tr try hard. <risos> Vamos lá, manos. Princípio competitivo está quase a acabar. O vídeo eu sei que não foi assim tão grande. Mais ou menos. Não é isso. Oh Oh One half HP, half HP one on palace Oh Clutch or kick The last is half HP Nice GG! Ace and clutch! Nice! you jogado, this guys. Nice, mate! Easy! free bang, man! Full. Nice, team! Oh my god! I don't know, mate, but I think yes. Yeah, I think so. <laughs> well, I'm hacking! <laughs> You turn on back, back. Oh, you oh One kill What? Nice, hamps Oh Man, turn off We're getting lost on things GG okay. Got it Calpa okay. ai Pá, isso tá gigi, mano, espero que tenham gostado do videozinho Pá, este vídeo foi assim meio que what the fuck Vou pôr mesmo assim no título, sei se vou... não. e depois vou pôr, este jogo foi meio que what the fuck Vou pôr mesmo assim Vamos lá manos, acabar aqui o jogo só em grande mesmo vou... E agora suia? Ei, era o king Eu ganho dois hits Algo de gen Portanto, já 1 que really? Mas pronto, manos, é isso. Espero que tenham gostado de vizinho. Não esqueça de deixar mega like, só ganhamos 84 XP. Eu não entendo, Pá, Ganhamos 16, 2, manos. Uh, fica... O verde ficou 18, 7. Eu fiquei 18, 7. Não, o verde ficou 18, Eu fiquei 18, 37 Segundo, o azul ficou 22, 3, 10. E o primeiro ficou 21, 3, 8. E jogamos contra o gol 3. E o gol 3 é uma bosta. Mas pronto, é isso, manos. Espero que tenham gostado de vizinho. Fiquem bem e fui.